Olá, Rogério. Olá, Marta. Encontrei isto numa loja em segunda mão e, como sei, gostas de cores. Sim, adoro cores. Usas camisas coloridas todos os dias, por isso achei que devias gostar disto. E gosto, sim. Foi muito simpático da tua parte. Mas o que é que podemos fazer com isto? Bem, pelo menos acho que pode servir para representar números. Contar e registar números? Sim, contar o número de dias ou... Um, dois, três... Sim, consigo imaginar-me a fazer isso. Ok, então mover uma destas bolas para baixo representa um número. 10 aqui, então isto são 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Sim, podemos contar até 100 com estas bolas. Mas, e se eu precisar de contar 105 ou 106, tenho de comprar mais um destes tabuleiros? Não faço a mínima ideia onde poderei encontrar outro. Bem, poderia ser uma opção. Ou não, se não souberes onde comprar outro tabuleiro destes. Mas, repara, temos aqui cores diferentes. Da mesma forma que temos notas e moedas de vários valores, talvez possamos atribuir um valor a cada coluna. Então, vamos supor que isto aqui representa 10. Mas agora vamos supor que cada uma das bolas vermelhas representa 10 das bolas azuis na primeira coluna. Ok, então isto aqui são 10, mas também podemos dizer que isto representa 10. Mas então quer dizer que há duas formas de representar 10 aqui? Sim, tal como estamos a fazer, sim. Se quisermos representar 11, fazemos assim. E isto representa 21? 21. Sim, temos dois 10 e um 1. 21. Agora, cada uma destas bolas de cor-de-madeira vai valer o mesmo que 10 destas bolas vermelhas. Sim, parece uma boa ideia. Se cada bola em cada coluna representar 10 das bolas na coluna à sua direita, isto vai ficar bem interessante. Se isto vale 10 bolas vermelhas, então vai ser 10 dezenas, o que é equivalente a 100 bolas azuis. E este aqui vai ser equivalente a 10 das bolas castanhas, que vai ser o mesmo que 100 bolas vermelhas, que ainda vai ser o mesmo que 1000 bolas azuis. Por outro lado, cada uma destas bolas vale 10 mil bolas azuis. E estas valem 100 mil bolas azuis. E estas valem 1 milhão de bolas azuis. Então vamos poder representar números enormes aqui. Sim, também me parece. Vou dar-te um número ao acaso. Achas que consegues representar aqui... 15.003. Ok, vamos pensar um pouco. Vamos começar com as bolas que valem mais. Então, cada uma destas vale 1, um, cada uma destas vale 10, cada uma destas vale 100, estas valem 1.000. Bem, não temos 15 destas, estas todas só valem 10.000. Mas, cada uma destas vale 10.000. Então, isto vale 10.000. Agora, colocamos 5 de 1.000. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui temos 15.000. 10.000 mais 5.000, depois 0 bolas de 100, 0 de 10 e finalmente colocamos aqui 3 destas. Aqui está, 15.003.